Olá, estou com essa carinha de acabada, porque eu acabei de lavar o banheiro Eu nem estou usando microfone, então o áudio vai ficar bem ruim, eu acho Mas hoje, né, é um vídeo, é um vlog, né, antes das aulas começarem uh, Tentando um glow up, as pressas e organizando os meus materiais Colocando o nome nas matérias, nos vídeos e Tá, sabe, um vlog, vlog, vlog não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações. Trásito como esse. Me siga lá no Instagram, juliacristina. Com sem mais relação, Vem comigo. Nossa, tem pouca água na minha garrafinha, que se tivesse mais. Daqui a pouco eu vou buscar. A barguinha chega, agora eu tenho que arrumar as coisas aqui. Primeiro eu vou colocar o nome das matérias no caderno, porque é importante. E eu acho que no primeiro dia de aula, eu acho não, eu só vou levar os cadernos. Porque de fato eu não sei um, se vai o horário, né, não sei que livro a gente tem que levar. Então, né, eu só vou levar os cadernos. Um, eu já coloquei o nome em algumas matérias, tipo português. Eu fiz duas matérias para português, literatura já pus, matemática, matemática, fiz duas <risos> ciências. Cadê? O que tem mais? História eu fiz química. Eu não fiz química, eu deveria ter feito. História eu não pus o nome do professor. Mas eu também não sei qual vai ser o professor, então não vou pôr. Um, eu tô olhando mais pro visor da câmera do que pra própria câmera, porque como é que fala? Eu tô gravando com a câmera frontal, então esse é um péssimo hábito que eu tenho, tenho que trabalhar isso. A matéria de inglês e... tem só mais uma matéria? Então que matéria eu vou pôr? Eu não sei se vou fazer capa de matéria. Esse ano, porque de fato eu não tenho muita paciência pra fazer capa de matéria, porquês, porquês, literatura, gênero, e gênero. Uh, eu não tô com muita paciência pra fazer capa de matéria, aquelas coisas bem bonitas que eu fiz no ano passado. Tá meu caderno ano passado? Eu não sei, mas eu não vou mostrar pra vocês porque eu não tô com ele aqui perto. E tipo, eu fiz vários desenhos, tudo bem bonitinho, só que esse ano eu não tô com muita paciência pra fazer isso, então eu não vou fazer. Eu só tenho mais uma matéria Que eu definitivamente não sei qual vai ser a matéria que eu vou pôr aqui Eu vou pôr geografia é, Boa ideia, eu vou pôr geografia Pronto, escrevi, bonitinho Eu tô tentando fazer letra de forma porque eu acho que seja melhor e agora no outro caderno, eu tenho que preencher toda a folhinha de dados. Esse caderno eu não preenchi ainda. Eu esqueci meu próprio nome. Eu tenho quando as canetas não pegam Ela que eu realmente não detesto Para fazer essa primeira página, eu usei essa caneta, que já é uma das minhas canetas novas. E ela falhou muito, eu espero que ela não falhe enquanto eu estiver em sala de aula, senão eu vou ficar muito revoltada com essa caneta. Ela não era a que eu queria comprar. Eu queria comprar, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu queria comprar... Eita, quase coisa eu de ouvido. Cadê, meu do céu? As minhas canetas? As minhas canetas? Eu não estou achando. Nossa, eu não estou achando nada aqui. Mas... Eu queria comprar Uma caneta da Compactor Preta, mas não tinha caneta da Compactor Preta E tinha lá, mas era, tava sem tampa Então eu trouxe dessa Mas eu não sei não Tenho minhas dúvidas Parece que dessa vez ela ouviu as minhas preces e ela não falhou, ficou perfeita. Acho que às vezes a gente só precisa falar com os objetos. Tá <risos> desfuncionado. Sabe o que eu achei interessante desse caderno? É que tem essa folha assim, Tem essa folha, né, com a matéria. É, deixa eu ver se eu, dou um, se eu mostro pra vocês direitinho. Matéria... Professor e o contato do pro professor, beleza. Aí tem os trabalhos, provas, o conteúdo, as coisas, a, opa, o conteúdo, as coisas importantes e pá. Aí, do outro lado da folha, tem uma página bem interessante, que é a página Eu Quero, Eu Preciso. Que é basicamente como se fosse aquela, aquela página do Bullet Journal que você coloca assim, I é, wish list. Você coloca o que eu quero que eu preciso Pronto, e eu achei isso bem interessante Na verdade, porque eu nunca vi num caderno E, sei lá, é estranho Não sei explicar, mas Sei lá, não achei normal Repassar. No primeiro caderno, nós temos português, ui, ia caindo. Cadê? Português, literatura, gênero, matemática, ciências, história, inglês e geografia. No segundo caderno A gente tem Pulei, pulei é até demais Química Física Eu nem pus a, o nome da professora Deixa eu pôr antes que eu esqueci E cidadania, moral e ética Cidadania, moral e ética e artes Pronto Eu acho que é só isso Eu creio que seja só isso Eu tô com muito calor, gente Vou amar meu, meu cabelo ficar num tapetinho. <risos> que é isso branco aqui? É papel, mas não tô mexendo. Eu também consegui... Ai, como eu fiquei fofa. Eu consegui uma cartela de adesivos do caderno da minha prima. Ela faz um curso de enfermagem, tá? E ela não usa isso aqui. Então, né? Peguei, peguei pra mim. Cadernos prontos, né? Devidamente prontos. Eu agora vou pôr o nome nos livros pra depois arrumar minha bolsa o uh, meu shoujo e colocar o meu look pra amanhã eu esqueci a palavra 10 horas da noite Eu tô com muito sono E a câmera tá tremendo Então, me desculpem Eu tô com muito sono E eu preciso muito dormir Porém, eu ainda tenho que fazer minha rotina De pele Quando para olho pra lá É estranho Mas, ainda tenho que fazer minha rotina de pele E eu ainda quero terminar de renderizar um vídeo tão complicado Mas eu vou Firme Forte e com fé, né? Eu acho que é assim que fala. E o look que eu vou usar é essa camiseta toda preta de Stranger Things que eu acho linda, que foi até minha amiga que me ajudou a escolher. E essa calça jeans normal e pá. Só pra tu ainda não decidi eu mostro amanhã pra vocês a verdade. Agora eu vou Eu vou não eu Eu Talvez não venha porque eu não vi, né? Não é foto não. Um vídeo e fale alto, porque esse não dá pra ouvir. Deu um oi! Aqui. Oi! Oi! Deu um oi pro vlog, vocês aí! Ei! Oi pro vlog! Algo pra falar? O okay. que, Ele falou alguma coisa, né? Eu era no vlog, é? <risos> graça não pá Eu acabei esquecendo de falar com vocês Eu já tava fazendo exercício já Eu cheguei da escola Aí é o mesmo protocolo da Covid, né? Na banana, cabelo Meu cabelo tá nesse estado porque eu tô fazendo exercício Ainda bem que é sexta E tipo, as minhas aulas só voltam na semana que vem, né? Na segunda Então tô cansada, ah, assim? gente mas eu tá fazendo... eu tô fazendo é, as duas semanas de ABS da coaching e eu tô amando, tipo, me deixa muito cansada, mas é muito bom e eu também tô fazendo outros exercícios da ABUS, que eu achei na internet ah, é isso, eu vou fazer a atividade ainda hoje, eu quero fazer a atividade ainda hoje eu tive aula de e de português Zadania, graças a Deus, não teve nenhuma tarefa, nenhuma atividade só que a professora que aí e de português um, a gente tinha que fazer algo relacionado a um plantinho, que eu vou mostrar pra vocês não agora, porque eu quero terminar meu exercício mas vou mostrar pra vocês daqui a pouco um, o, a plantinha gente, é a gente vai fazer mais soltinha que eu ganhei da professora, que eu não a turma toda ganhei da professora tá lá no instagram da nossa escola está. e vou voltar pro meu exercício já não sei. Já, já são 3 da tarde gente eu cheguei da escola 11h20 Três da tarde já, e eu tinha completamente esquecido a amnésia do vlog. Mas, então, é isso um, Passando aqui pra finalizar o vlog Eu tô fazendo a tarefa de casa aqui Sentada no sofá, assistindo O Pesadelo na Cozinha Que é o meu problema favorito, tá? Só pra vocês saberem Eu prometi que eu vou mostrar minha suculenta E eu vou mostrar ela pra vocês agora Esta é Marta, a suculenta Eu plantei ela aqui é, Na hora minha mãe me ajudou A colocar nesse vasinho Porque ela tava num vasinho pequenininho que tá. um, Eu coloquei algumas pedrinhas Foi minha mãe que deu a dica de colocar essas pedrinhas Pra poder sugar a água, eu acho um, E eu quero saber Se vocês querem que eu faça tipo um diário Sobre a minha planta e mesmo se vocês não quiserem, eu vou fazer vídeo sobre a minha planta, porque ela é minha planta de estimação. Talvez eu crie até um Instagram pra ela. As pessoas não criam o Instagram pros filhos delas, por é que eu não posso criar pra minha planta? Mas é assim que eu vou finalizar o vlog de hoje. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações pra mais vídeos como esse. me seguir lá no Instagram, arroba Um Beijo. Um queijo. Obrigada por assistir, até a próxima e tchau! Falou!